Salve, salve, eu tô de volta, é isso aí mesmo, é nada nada no barulho, filho. fazendo a festa, ah, festa, que, que tá doida. é mais, é capa que não sei o que, que sobe peito, taca gel pra cima, tudo mais, é isso aí, topinha, tô de volta aqui no Free Fire, vamos que vamos, depois de dois meses emocionalmente igual um doido correndo atrás do corre aqui pra fazer é. o celular pegar, mas não pega de jeito nenhum, e tive que gastar, mas não gastei é que que é isso aí a ah, bagulha é doido tio. meu celular queimou tropinho felizmente queimou 1500 ficou para arrumar não quis mandar arrumar não quis comprar outro celular porque ficou muito caro aí eu comprei um celular mais caro que os olhos da cara para quem tá me entendendo aí nesse vídeo aqui eu não vou estar tá falando nada desse jogo aqui não porque é esse vídeo aqui é especialmente especial para todos os canais aqui que tem inscrito aqui no meu canal. E vamos que vamos, porque o vídeo tá top. bagulho ver é o seguinte, top. Tô de volta, quase três meses aí que eu não posto vídeo aqui no canal. E é o seguinte: eu tô que tô, O celular tinha queimado. Tô de volta, vamos que vamos. Vou postar vídeo agora pra vocês insanamente insano. E vamos que vamos. Free Fire Beverly Hills, é isso aí, tem, tem, tem, tem, tem É, tropinha, felizmente aconteceu o que aconteceu comigo aí, mas tá ligado, né? Foda, vai, perdi vários vídeos Mas é isso, eu tô de volta e tô com Tô começando a gravar de novo aqui Tô com uns vidinhos já jabão aqui pra estar tá postando pra vocês aqui Vou fazer o vídeo do celular aqui pra vocês vocês não, né? Para estar tá explicando um pouquinho do celular aqui, que esse celular aqui não, é um celular. É um é uma nave game, o bagulho, filho. É melhor que um computador. Só de RAM ele tem 12 GB de RAM. Hã? Eita, o bagulho é é um computador, filho. é uma nave, é uma nave especial, não é? vamos falar a verdade assim, não é um celular. Aí vamos que vamos dar liquididade. Vou estar tá postando o vídeo do mestre aqui que eu peguei nessa temporada no CS, na anquiada. Foi fácil. Tá ligado? Vou falar pra você a verdade. Foi fácil? Não foi difícil? Por que que foi fácil? solar é novo, né, tropinha? O celular é novo, sense nova. Ah, tudo zerado, tá ligado? Não é um, um gatilho aqui de mira. Não, não tem pra ninguém, Não tem pra ninguém. Brota no X1, filho. Brota. Pra ver que você brotar aqui, você vai arrumar aqui. agora é o seguinte, chamados Zodion tem uns caras que chamam os outros de ruim hein? só pra querer farpar e estressar os outros aí, fazer o um teste na mente da cabeça da pessoa Mas na minha isso não vai arrumar nada não, viu Vai arrumar nada não, porque o Magneto é problema e... Você tá ligado, eu tô de volta, é só capa ah, Respeita no bagulho, filho. escreve lá no Instagram também, meu lá, viu Pra quem não tem eu lá no Instagram, lá, segue o lá no Instagram, lá. eu não tô postando nada lá no Instagram não Por conta do meu celular... Tô sem o Instagram aqui ainda Não baixei o Instagram Baixei só o Free Fire Free Fire, Kawaii, Buia Baixei esses trem aí Ainda tem que baixar uns outros negócios aqui no celular Celular, zero, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu abri nele lá na caixa Abri não, que eu já abri, né? Mas enfim, tropinha É isso aí, o vídeo que eu tô tendo pra vocês aqui Brabo no bagulho Só capa, respeita no bagulho é Só clicar na monstro. A é tripada do magnata e vamos que vamos, né? Olha ah. Ah, que dá, atenção, vai que dá. Toma, cara. Tá aí, tá aí. Que isso, me diz, minha cabeça. Tá é doido, filho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É, tropa, o um bagulho é o seguinte. Muita atreida no bagulho, filho. É o Rafa. Toma na gada aí, só te na gada aí. Vai achando, filho. Vai vendo, ó. De hack não, hein? É hack magnata usa não, filho. Magnata tem uns apretextos aqui pra ativar no Solar que nem ativou, hein? E olha aqui, ó. O bagulho é Solar aqui, tropinha. Ele é melhor que o ROG Phone, mano. Não tem pra ninguém. Solar que é uma nave espacial, tá ligado? E vamos que vamos. Brincadeiras da é parte no vídeo, tá ligado? Deixa que deixa o like aí pra mim aí. E esquece das brincadeiras que eu fiz aí no vídeo aí É pra mais dar risada mesmo Imagina essa aqui é a Mike Duro Toma que toma, peitão, tá, Eita, o é que eu vou dar com você? Toma, peitão, matei Toma, peitão, é Capa, capa, capa, capa Sobe capa, tacar gel E partindo a pé de ponta Parece piada Partida hackeada Pegando pesado. Latina, penetra, patente, baixo, prepara a P90 pra partida hackeada Eita tropinha, é isso aí Fica com o vídeo aí, um forte abraço para todos Espero que gostaram do vídeo Deixa o like aí, compartilha o vídeo pra geral, tá ligado? Manda alguém se inscrever no canal aí pra tá ajudando o Magnata aqui Eu tô que tô eu voltei com tudo aqui Agora você vai ver, eu vou postar vários vídeos pra vocês aí Acompanhando o canal aí, se eu fortalecer aí, deixar um like aí pra mim. Muito obrigado, tá ligado? Tamo junto. Brincadeiras a partes aí no vídeo aí, tá ligado? Né? A ah, Magnada 016. Eita! Tamo! Bora! Alô, tropinha! Tamo junto!